Está a ser muito divertida As nossas aulas estão a ser bastante Interessantes Espero que estejam a ser também Produtivas para si E que até o preciso momento se se sinta Já perfeitamente satisfeito Pois que já consegues minimamente Desenhar uma planta no AutoCAD e esse é o meu principal objetivo Com essa série de aulas. Agora, nessa nossa aula de hoje, nosso objetivo especificamente é concluir com aquele, com aquele paradigma de criação de blocos. Mas desta feita, nós queremos criar blocos de anotações que vão eh, demonstrar especificamente as diferenças de níveis, né, ou os níveis aqui dentro do projeto e as, as especificações próprias dos mesmos, ok? Portanto, dentro do AutoCAD na aba Views, existe o a paleta tools ok paleta é que a paleta tools é uma biblioteca é um conjunto de, de, de, de, de elementos até eu podia chamar de biblioteca já vou encontrar ela bem aqui neste cantinho onde a gente já encontra alguns elementos alguns elementos para então podermos definir os nossos desenhos mas dentro do aspecto arquitetural ou arquiteto, a gente já encontra alguns blocos de portas alguns blocos de carros Uh, de árvores, especificamente, né? uh, lâmpadas, uh, to toilet, e por ali fora. Né? E também a gente encontra já algumas, alguns elementos de anotações básicos. Okay? E dentre esses elementos, a gente quer já aproveitar, utilizar aqui alguns, como principalmente, uh, como principalmente o elemento que ilustra uh, as elevações no projeto. Eu estou aqui a tentar localizar, mas não estou a ver especificamente elevações, elevação métrico, exemplo, que não aparece nada construção. Vamos lá para construção. Beleza. É aqui na construção. Dentro aqui do processo de construção, já aparecem aqui estes símbolos, métrico e imperial. Isso simplesmente a gente agarra dali e arrasta para o nosso, para o nosso projeto. E aqui automaticamente ele vai nos dar, esse é um bloco dinâmico né? talvez lá mais à frente eu vos ensine a fazer blocos dinâmicos nessa, dinâmica, nessa perspectiva né? eles é um bloco dinâmico e vai nos dar o um tipo de elevação, né? e se vocês repararem uh, o bloco ficou bastante é, o bloco ficou bastante reduzido onde ele está, está aqui a gente tem que puxá-lo e colocá-lo na nossa na nossa dimensão no nosso, na, na dimensão do nosso projeto, Skyle SC SC SC, que é a escala ENTER, né? e a gente vai então poder transportar e puxá-lo para a nossa... aqui está eu acho que ali está na está na dimensão certa, ou vamos aumentá-lo mais, não, eu penso que está na dimensão certa então se clicamos aqui né por cima, vamos colocar vamos colocar a dimensão né uh, neste caso vai ser por cento por cento P, por cento por cento P, que é mais ou menos 00 0.00 e vamos dar ENTER, que acontece essencialmente isso. Então, já está nos ilustrar que este piso aqui, deste quarto, é, é equivale ao piso zero, zero. NPT, nível de piso terminado, equivale ao zero, ao zero, zero. Do mesmo modo, vamos replicar, desativando o orto, né vamos replicar para outros lugares. Por exemplo, aqui, aqui, aqui na cozinha, aqui na dispensa, aqui fora... Aqui neste quarto e aqui no WC. Agora, precisamos dizer para este camarada aqui que no WC, aqui no WC o nível de piso terminado já não é 0,0. Vai ser menos 0,2. Okay, menos vai ser menos 0,10. Zero, okay, zero, que equivale igual a menos 0,10 centímetros. Então, de igual modo, esse piso aqui vai ser igual a esse aqui de fora. Então, vai ser menos 0, 10. De igual modo, para esse aqui de fora também. Menos 0, 10. Enter. Aqui nós temos o menu de anotação. Agora, o próximo passo vai ser efetivamente uh, ilustrar. Vamos ver se tem mais aqui alguma coisa especial da qual iremos precisar. Vamos lá para a arquitetura. Aqui na arquitetura não tem quase nada de bom, né, exceto esses bloquitos que aparecem aí, anotações, os eixos, né, vamos aproveitar também que os eixos. Aqui está, como de costume, né, SC, Enter, vamos colocar sem. olha, onde é que ele vai aparecer, beleza, esses aqui são já os, os eixos, Ok. Lembra-se que, uh, em outro momento, nós desativamos os eixos. Então, vamos agora precisar SC. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. Ctrl Z, porque desapareceu. Ctrl Z novamente. SC. colocar 100 novamente. SC. SC. Vamos colocar 100. Vamos colocar 1 por 100. Hum, SC. Olha, uh tamanho, hein? SC da ENTER, ENTER SC yeah, mas permanecemos aí vamos aqui nos complicar efetivamente com isso vamos uh, vamos né? essencialmente o, os eixos lembra-se que nós lá atrás havíamos configurado os eixos agora voltamos a ativar os eixos para então podermos Uh, colocar né, efetivamente os eixos o orto está desligado vamos voltar a F8 enter então aqui temos efetivamente algumas linhas para definirmos os eixos Então, já podemos colocar esse carinha aqui. Mas lembre-se que a gente tem que colocá-lo aonde? no ícone de eixos. Para ele estar dentro da escala, ou melhor, para ele estar dentro do layout eixos. que quando realmente precisamos uh, ativar ou desativar os eixos, então, consigamos efetivamente ter esse cara aí bem pronto. Agora, outra forma que a gente pode usar para aumentar um pouquinho o tamanho desse cara vai ser pegamos uma linha maior do que ele selecionando ele da AL, que é alinhar okay? vamos alinhar este ponto mais este ponto aqui cuidar ENTER e S ENTER, o que aconteceu? automaticamente ele cresceu okay? e isso é, é mais ou menos esse tamanho, embora também não está uh, o tamanho que eu gostaria muito mais do ponto de vista estético, gostaria que tivesse um tamanho um pouquinho mais quase semelhante, né? Vamos tentar reduzir um pouquinho aqui, aqui. Beleza, vamos selecionar novamente, AL, Aling, clico aqui, clico nessa linha, vou dar Enter, vou dar Yes, Enter. Beleza, acho que aqui está no, tá no tamanho mais apropriado. Beleza, uh, de hoje né, foi pouco produtiva realmente, uh, quase que não demos muito avanço da, do que tange ao nosso ao nosso projeto, mas foi muito bom, eu penso que você aprendeu alguma coisa e é importante que você conheça muito bem essa paleta Tools, né? pois que a gente vai no menu Views e ativa ela aqui, ou pode desativá-la, ou ativá-la novamente, e sempre que precisamos tirar alguma coisa dali, a gente simplesmente vai para a paleta Tools e ali, então a gente pode ativar ou desativar essa placa e usar alguns dos componentes dinâmicos que ali já estão atribuídos. Portanto, foi muito bom estarmos juntos. Uh, valeu, ué! Então, te espero na próxima aula. Bye, bye!